estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Gente, eu separei cinco filmes nacionais que vocês devem assistir. Se não assistiu, pelo amor de Deus, resete sua vida, volta tudo de novo e assistam esses filmes. Por favor! Eles são maravilhosos. Lógico que isso é minha opinião e você pode ter a sua opinião, inclusive se você achar que não, tem um filme Y que você não colocou aqui, deixe nos comentários, que se eu não tiver assistido, com certeza eu vou colocar na minha lista de filmes para assistir e eu quero muito compartilhar com vocês esses cinco filmes. Em quinto lugar, eu coloquei um filme mais recente, que é Minha Mãe é uma Peça. Que filme top. É um filme engraçado e o melhor de tudo é baseado em fatos reais. Isso deixa o filme, tipo, mil vezes melhor. Porque no final do terceiro filme mostra a dona Hermínia real. E ela é louca do mesmo jeito, sabe? Não tá inventando. Então me encantou aquele filme. Os três, tá bom. O primeiro e o terceiro, o segundo mais ou menos, mas assim, eu recomendo demais assistir eles. Eu acho que todo mundo assistiu, não é possível. Se você não assistiu esse filme, por favor, deixa nos comentários que eu quero saber se existe pessoas que não assistiram esse filme que eu vou ficar muito chateada. Então, vá assistir esse filme. O quarto filme que eu separei é o Cidade de Deus. Ele é de 2002 e se você não assistiu esse filme, ele tem um cunho social muito forte. Mostra a história de um menino que vive em uma periferia. Cheio de drogas, cheio de armas, os amigos morrendo e ele sem poder fazer nada. Ele acaba se envolvendo no mundo da droga sem querer. E infelizmente essa é a realidade de inúmeras pessoas do país. E isso comove muito e coloca a gente pra pensar e, e dar valor nas coisas que a gente tem. Ah, eu só tenho só tenho um chiclete. Dá um valor nesse chiclete, poxa? É um chiclete. Eu não sei porque eu falei chiclete não, mas finge. Vocês entenderam a ideia do que eu quero transmitir. Em terceiro lugar, eu escolhi Tropa de Elite. Caramba! Eu acho que foi até um pouco meio injusto, porque Tropa de Elite é muito bom e ele teve reconhecimento internacional. É um filme de 2007 e que mostra como a corrupção do sistema é forte, como você tá refém, é o mesmo que te oprime, que te defende, entende? Você para e pensa, caramba, que sociedade é essa que eu vivo? Sem falar das drogas, da arma, te coloca num mundo que você talvez não tenha não tenha presidenciado O terceiro? Me perdi O segundo filme que eu selecionei é Central do Brasil Ele é um filme de 1998 Se você nasceu em 2000 pra cá Sim, de 98 Você não tinha nascido e era o ano que eu nasci Olha Caramba Inclusive, nada a ver com o vídeo, mas se você nasceu de 2000 pra cá, eu não te considero um adulto. Eu não consigo. E outra, é dois anos mais novo que eu só. Eu me acho velha só de falar que nasci em 1900. Não interessa que é 98, é 1900. Cara, isso me coloca a um século de distância. É triste. Mas voltando pro vídeo, que é o que interessa, o meu segundo filme que eu selecionei, né? Ele é o Central do Brasil Mostra a história de uma mulher que escrevia cartas Lá no Central do Brasil, no Rio de Janeiro Na estação E aí ela encontra Ela escrevia cartas pra pessoas que não sabiam escrever Que não sabia ler Se não sabe escrever, não sabe ler, né? Lógico ela encontra o um menino e esse menino, ele resolve, ele fala, eu quero escrever uma carta. Pra quem? Ele não sabe pra quem, pra onde enviar, ele não sabe, não sabe de nada. Ele só fala que tá no Nordeste. E ela larga o serviço e faz uma peregrinação, literalmente, para o Nordeste com esse menino. E ela passa cada aperto, cada coisa. E o filme é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você se comove, entende? Você entra tanto nela quanto nele. Eu tô falando nela, nele, porque tem um tempo que eu assisti, eu não lembro mais o nome. Em primeiríssimo lugar, lógico que em primeiro lugar, gente, pelo amor de Deus, se vocês falar que não é em primeiro lugar, eu, eu vou surtar, sério, nos comentários. Porque esse filme é o Alto da Compadecida. Ele é de 2000. E é um ícone tanto da literatura quanto do cinema. Que... <risos> Geralmente, né, a obra, quando ela é transcriada do, da, do livro para o cinema, ela quer um pouquinho, muda, mas não. Esse filme, esse filme, meu Deus do céu, ele é maravilhoso. Não tem... não tem condição. Não tem condição. Ele é engraçado, ele prende você, ele faz críticas, tanto social, quanto econômica, quanto da religião. Ele é um filme maravilhoso. E há pessoas que preferem ainda... Filmes estrangeiros. Gente, nosso cinema é rico, maravilhoso. Então, se você não assistiu nenhum desses, deixa aqui no comentário e fala assim Ah, eu não assisti o Alta Compadecida. Não é possível, né, gente? Porque o Alta Compadecida passava quase toda semana sessão da tarde, meu Deus do céu. Bons tempos. Então, inclusive tinha TV Globinho. Se você nasceu em 2000 pra cá, não sabe o que é isso, hein? Tristeza. Não, talvez saiba. Em 2010 pra cá, não. Você não sabe. Tadinho, perdeu uma fase maravilhosa da vida. Bom, meus amores, esse é o vídeo. Espero muito que gostem. Deixe nos comentários aí qual dos cinco filmes você já assistiu e que você mais gosta. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!